Olá, estamos no programa Segredos Revelados. Desta vez, para prosseguir analisando um dos mais complexos capítulos do livro profético de Daniel. Estamos falando do capítulo 11. Abra sua Bíblia e vamos ler a partir do versículo 20. Seu sucessor mandará um cobrador de impostos a fim de manter o esplendor real. Entretanto, em poucos anos, ele será destruído, sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. Daniel capítulo 11, versículo 20. Como vimos em nosso último encontro, Júlio César foi morto a punhaladas dados pelos próprios senadores. Entre os seus assassinos, reconheceu seu filho entre o grupo dos homicidas e surpreso com a atitude, disse a célebre e famosa frase Até tu, Brutus, meu filho? Isso ocorreu em 15 de março de 44 a.C. Agora o versículo 20 fala do sucessor de Júlio César, Otávio, seu sobrinho adotivo. O Senado Romano conferiu a Otávio o título de Augusto. Leamos agora o versículo 21, onde encontraremos os fatos que sucederam à morte de Augusto César. Depois este será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra da majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentindo em paz e seguro. E tomará o governo geral mediante intrigas e negociatas. Daniel, capítulo 11, versículo 21. Tibério, Cláudio, Nero, César. Foi o sucessor de Augusto César. Que foi descrito no versículo que acabamos de ler. Reinou em Roma de 16 de novembro de 42 a.C. A 16 de março de 37 d.C. Foi durante o reinado e o seu reinado, que é a província romana da Palestina foi envolvida por Roma. Foi nesse tempo e nessa época que Jesus foi crucificado. Tibério exibiu esse caráter tirânico, hipócrita, alimentado pela orgia e a embriaguez. A história registra que após o primeiro copo de vinho, Tibério nunca mais ficou sóbrio, pois a bebida sempre esteve ao seu alcance. Vamos retornar à narrativa profética de Daniel. Agora o versículo 22. Então, um exército arrasador será todo exterminado diante dos olhos desse homem desprezível, e este será destruído juntamente com o príncipe do pacto estabelecido. Daniel capítulo 11, versículo 22. Vamos ler um trecho de um artigo sobre Tibério na Enciclopédia Britânica da edição de 1849, o volume 12. Nós vamos ler um trecho das páginas 251 e 252. Por favor, acompanhe o texto. Agindo como hipócrita até o fim, ele disfarçou sua crescente debilidade, tanto quanto pôde, fingindo até participar dos esportes e exercícios dos soldados de sua guarda. Finalmente, deixando sua ilha favorita, cenário das mais desgastantes orgias, ele parou numa casa de campo, perto do promotório de Misenum, onde em 16 de março de 37 d.C. caiu numa letargia em que pareceu morto. Calígula se esteve preparando com uma numerosa escolta para tomar posse do império, quando seu súbito despertar deixou a todos em consternação. Nesse instante crítico, Macro, o prefeito pretoriano, o fez ser sufocado contra travesseiros. Assim expirou universalmente execrado o imperador Tibério aos 68 anos de idade, no 23 terceiro ano de seu reinado. Tibério era tio da esposa de Pilatos. Temos um importante dado histórico registrado no Evangelho segundo Lucas sobre Tibério César. Leiamos. No 15 ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Lucas 3, versículo 1. Temos aqui uma clara evidência de que o batismo de Jesus ocorreu no 15º ano de Tibério César, pois o capítulo 3 narra exatamente o batismo de Cristo. Tibério iniciou seu reinado no 12º ano da Era Cristã. Então, o batismo de Jesus ocorreu no ano 27 de nossa era. Três anos mais tarde, Jesus cumpriu o pacto da redenção registrado pelo profeta Daniel no versículo que acabamos de considerar. As palavras presentes nos próximos versículos impressionam por sua precisão profética e histórica. Vamos ler capítulo 11 de Daniel, agora o versículo 23. Depois desse acordo firmado, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo de homens, conseguirá chegar ao poder. Roma entra em coligação com os judeus. O pronome ele, referente à pessoa que fez a aliança, deve ser o mesmo poder que tem sido o assunto da profecia a partir do versículo 14, nada mais, nada menos do que o próprio Império Romano. A profecia demonstra três personagens que sucessivamente governaram o Império Romano, Júlio César, Augusto e Tibério. Vamos ler o próximo versículo da profecia, o de número 24. Atacará também as regiões mais férteis da província, quando estas estiverem vivendo em paz e tranquilidade. Ele as invadirá e fará o que os seus pais e nem mesmo os seus antepassados jamais fizeram. Distribuirá despojos, saques e riquezas sequestradas entre todos os seus seguidores. Ele tramará muitos planos contra grandes fortalezas, mas somente por algum tempo. Uma nova forma de conquista foi inaugurada, a opressão diplomática romana. Até os dias de Roma, as nações conquistavam províncias e ricos territórios apenas por batalhas e guerras. Roma passou a fazer o que não tinha feito em toda a história antes dela. Anexou territórios por meios pacíficos. Os que assim passavam a depender de Roma obtiveram grande vantagem. Tais reis eram tratados com bondade e indulgência. Vejamos o que o profeta tem a nos dizer a seguir. Agora o versículo 25 do capítulo 11. Me acompanhe, internauta. Reunirá poder e coragem a um grande exército e investirá contra o rei do sul. E este guerreará mobilizando um exército numeroso e fortemente armado. Todavia não será capaz de resistir aos muitos ardis e golpes tramados contra ele. Roma contende com o rei do sul. Os versículos 23 e 24 nos levam desde a liga entre os judeus e os romanos em 161 a.C., até o tempo em que Roma adquiriu o seu domínio universal. Os versículos agora, em estudo, apresentam uma vigorosa campanha contra o rei do sul, o Egito, em uma das grandes batalhas entre esses dois exércitos extremamente poderosos. Houve uma guerra entre o Egito e Roma, conhecida como a Batalha de Actium. Consideremos brevemente as circunstâncias que conduziram a este conflito. Marco Antônio, César Augusto e Lépido constituíram o triunvirato que jurara vingar a morte de Júlio César. Antônio tornou-se cunhado de Augusto ao casar-se com sua irmã Otávia. Foi enviado ao Egito em missão governamental, mas caiu vítima dos encantos de Cleópatra, absoluta rainha. Tão avassaladora foi a paixão que por ela concebeu que finalmente abraçou os interesses egípcios, repudiou sua esposa Otávia para agradar Cleópatra e concedeu a esta uma província após outra. Celebrou um triunfo em Alexandria em vez de Roma e cometeu outras tantas afrontas contra o povo romano, que Augusto não teve dificuldade em levar este povo a empreender uma vigorosa guerra contra o Egito. A guerra era ostensivamente contra o Egito e Cleópatra, mas era realmente contra Antônio, que estava agora à frente dos negócios egípcios. Os navios transportaram 125 mil soldados. Os reis da Líbia, Cilícia, Capadócia, Comagena, Trácia, estavam pessoalmente empenhados nessa grande batalha. E os do ponto da Judéia, da Licaônica, Galácia, Média, mandaram também suas tropas. Antônio reuniu sua esquadra em Samos, 500 navios de guerra de extraordinário tamanho e estrutura, tendo vários tombadilhos, um acima do outro, com torres na proa e na polpa. Formaram um imponente e formidável aparato de guerra. O mundo raramente vira mais esplêndido e movimentado espetáculo militar que esta frota de navios de guerra proporcionou. Quando estendiam suas velas e se moviam sobre o seio do mar, superando a todos em magnificência, chegou a galera de Cleópatra, que flutuava como um palácio de ouro sobre uma nuvem de velas púrpuras. Suas bandeiras e banderolas ao vento, trombetas e outros instrumentos de guerra fizeram os céus ressoar com notas de alegria e triunfo. Antônio seguia logo atrás numa galera de quase igual magnificência. Augusto, por outro lado, exibiu menos pompa, porém mais utilidade. Ele tinha apenas metade dos navios em relação aos de Antônio e apenas 80 mil infantes. A batalha foi travada em 2 de setembro de 31 a.C., no Golfo de Ambrácia, perto da cidade de Actium. O que estava em jogo entre os rudes guerreiros Antônio e César era o domínio do mundo, o conflito indubitavelmente longo foi finalmente decidido pela conduta de Cleópatra. Assustada pelo calor da batalha, fugiu quando percebeu o perigo, levando após si uma frota egípcia que contava com 70 navios. Antônio, ao ver o movimento e esquecendo-se de tudo, menos de sua cega paixão por Cleópatra, seguiu-a precipitadamente e entregou a Augusto uma vitória que ele poderia ter obtido se as forças egípcias tivessem sido leais a ele. O que nos impressiona é que Daniel anteviu todos esses acontecimentos e eventos por meio de uma visão profética. Vamos agora ler o versículo 26. Até mesmo os que se alimentavam de sua comida tentarão destruí-lo. Seu exército será exterminado por uma arrasadora invasão e um número enorme de guerreiros tombarão em combate. Daniel 11:26. Antônio foi abandonado por seus aliados e amigos que comiam em sua mesa. Cleópatra, como já foi descrito, partiu em retirada, levando vários navios na linha de batalha. O exército terrestre, desgostoso com a infatuação de Antônio, passou para Augusto e recebeu que recebeu os soldados de braços abertos. Quando Antônio chegou à Líbia, achou as forças que precisava Sob o domínio de Esparcos para guardar a fronteira. Se haviam agora debandado todos para César, e no Egito suas forças se renderam. Em raiva e desespero, tirou a própria vida. Versículo agora 27 do capítulo 11. Também esses dois reis terão o coração totalmente dedicado ao mal. Sentarão à mesma mesa para cear e compartilhar, mas de fato dirão apenas mentiras um ao outro contudo, sem qualquer resultado proveitoso para nenhum deles, porquanto o fim só virá no tempo certo e determinado. Antônio e Augusto foram anteriormente aliados. Contudo, sob o disfarce da amizade, ambos aspiravam o domínio universal e lutavam para consegui-lo. Seus protestos de amizade mútuas eram expressões de hipocrisias e puras mentiras, Falavam mentiras numa só mesa. Otávia, mulher de Antônio e irmã de Augusto, declarou ao povo de Roma, quando Antônio divorciou-se dela, que ela havia consentido em desposá-la com a única esperança de que isso garantiria a união entre Antônio e Augusto. Mas esse recurso não prosperou, veio a ruptura e no conflito que se seguiu, Augusto saiu inteiramente vitorioso. Vamos agora ao versículo 28. Então o rei do norte retornará para suas terras com grande riqueza, mas com o seu coração rebelde à Santa Aliança. Ele tentará acabar com a religião do povo de Israel e depois voltará para a sua nação. Aqui se apresentam dois retornos de conquista estrangeira. O primeiro produziu-se após os eventos narrados nos versículos 26 e 27. O segundo, depois que aquele poder indignou-se contra a Santa Aliança, e realizou suas façanhas. A primeira vez foi a volta de Augusto, de sua expedição ao Egito contra Antônio, voltou a Roma com as honras e riquezas, pois nesse tempo eram tão vastas as riquezas levadas do Egito a Roma na conquista desse país, que de lá voltou Otaviano, Augusto, o seu exército, e os preços de víveres e todas as mercadorias dobraram. Augusto celebrou suas vitórias em três dias de triunfo. Cleópatra seria graciada com um dos cativos reais, mas algo frustraria os seus desejos. Após serem derrotados por Otávio na batalha naval de Actium, ambos cometeram suicídio, tendo Cleópatra se deixado picar por uma serpente da espécie Naja egípcia, em Alexandria, no ano 30 a.C., e o Egito tornou-se inteiramente uma província romana. Somos agora levados ao ódio dos romanos contra Israel e à tentativa de destruir o judaísmo, tanto quanto o cristianismo. Jerusalém caiu no ano 70 d.C. Em honra a si mesmo, o comandante romano determinara salvar o templo, Tito, filho de Vespasiano. Mas o Senhor dissera, Não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24. Versículo 2, um soldado romano apanhou uma tocha acesa e, subindo nos ombros de seus camaradas, a atirou por uma das janelas ao interior da linda estrutura. Esta não tardou a incendiar-se e os esforços desesperados dos judeus para apagar as chamas, secundados pelos do próprio Tito, foram em vão. Vendo que o templo iria perecer, Tito entrou e retirou o candelabro, a mesa dos pães da proposição, e um volume da lei, que era revestido de um tecido de ouro. O candelabro foi depois depositado no Templo da Paz de Vespasiano e copiado no Arco do Triunfo de Tito, onde ainda se vê a imagem mutilada. O cerco em Jerusalém durou cinco meses. Nele pereceram 1 milhão e 100 mil judeus. E 97 mil foram feitos prisioneiros. A cidade estava tão admiravelmente fortificada que Tito exclamou ao ver as ruínas. Lutamos com a ajuda de Deus. Foi completamente arrasada e os próprios fundamentos do templo foram arrasados. A duração total da guerra foi de sete anos e se diz que quase um milhão de pessoas foram vítimas desses tremendos horrores. Assim esse poder realizou façanhas e novamente voltou para sua terra. Vamos considerar agora o versículo 29 do capítulo 11. No tempo determinado, ele cercará e tentará invadir outra vez o sul, mas desta vez não terá o mesmo sucesso da primeira grande invasão. A sede do Império Romano foi transferida para Constantinopla por Constantino. Com a morte de Constantino, o Reino Romano, o Império Romano, foi dividido entre os seus três filhos, Constâncio, Constantino II e Constante. Constantino II e Constante desentenderam-se e, sendo Constante o vencedor, ganhou a supremacia de todo o Império Romano do Ocidente. Os bárbaros do norte agora começaram as suas incursões, as suas invasões e estenderam suas conquistas até o poder imperial romano do Ocidente, que caiu no ano 476 d.C. Os próximos versículos relatam os acontecimentos ocorridos no Império Romano Vamos ler a partir do versículo 30 agora do capítulo 11. Porque navios de Quitim das regiões da costa ocidental, virão e se oporão a ele, e diante dessa resistência ele ficará consternado e insultado. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança e o povo de Israel, e retornando será cordial e indulgente com aqueles que apostatarem da Santa Aliança. Este versículo narra a invasão bárbara liderada por Genserico, rei dos Vândalos. As outras nações bárbaras, tais como os Érulos, os Godos, os Vândalos, que conquistaram Roma, abraçaram a fé ariana e tornaram-se inimigos da Igreja Católica Apostólica Romana. Justiniano decretou que o Papa fosse o cabeça da Igreja e corregedor dos heréticos, especialmente com o propósito de exterminar. A heresia ariana. A Bíblia logo passou a ser considerada um livro perigoso, que não deveria ser lido pelo povo comum, mas todas as questões em disputas deveriam ser submetidas ao Papa. Assim se desprezou a palavra de Deus. Leamos os próximos versículos, a partir do de número 31. Seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário. E instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Com mentiras e lisonjas, corromperá todos aqueles que tiveram abandonado a aliança. Mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Daniel capítulo 11, versículos 31 e 32. Aqui os primeiros cristãos se aventuraram na evangelização do império romano. Estamos falando do cristianismo. Ele se impôs oficialmente, gradualmente, a partir do século IV. O reino de Constantino I, que se converteu ao cristianismo, até o reino do imperador Teodósio I, que estabeleceu o cristianismo como a religião do Estado. A proibição da prática religiosa e a perseguição impediram os cristãos de definir claramente uma doutrina coerente, de modo que o imperador Constantino I, organizou um concílio chamado Nicéia e na cidade de Nicéia, em 325 d.C., para permitir a harmonização teológica e dogmática. As invasões bárbaras e a queda do Império Romano permitiram uma instalação duradoura de reinos bárbaros no Império, especialmente na Gália. Os bárbaros, geralmente de origem germânica, permaneceram pagãos devido à sua baixa romanização. Para além da breve ocupação romana da germânia sob augusto entre os anos 9 antes de cristo até 12 depois de cristo o império não possuiu mais do que duas províncias na germânia a germânia superior e a germânia inferior em 533 como já mencionado o imperador romano do oriente justiniano determinou que o bispo de roma o papa virgílio deveria ser o cabeça da santa igreja este decreto entrou em vigor cinco anos depois, precisamente no ano 538 d.C. Ao mesmo tempo haveria um povo que conheceria o seu Deus, seriam fortes e fariam proezas. Estamos nos referindo aos cristãos que viveriam e conservariam a religião cristã sobre a terra. Eles realizariam atos heróicos em favor de sua fé e de sua religião. Dentre esses povos, podemos destacar os valdenses, os albiginenses, os ugnotes. Temos muito a percorrer através da visão de Daniel no capítulo 11. Em nosso próximo encontro, conheceremos outros segredos revelados presentes no livro do profeta Daniel. Que Deus te abençoe e até lá.